Rapaziada, já estamos de volta aqui com o Mano Joe e a Ellie e o que que acontece, rapaziada? Se vocês puderem deixar o seu likeão e dar uma compartilhada benta no vídeo, o Caverninha lhes agradeceria. Rapaziada, continuando a história, estamos num local altamente novo, paisagem totalmente diferente do que já vimos, beleza? Está meio frio, pelo jeito, ó. A estrada Vamos acabou. Vamos levar a casa do Tom. Vamos. Peraí, como, como assim vamos, tio? Como que a gente vai descer? Ó, oh, Eli, espera aí, ele, Calma, calma. Tranquilo. pode até tem uma trilha da sorte aqui. Ó. P pode descer de boa. O que aconteceu entre você? Como assim? Você e Tommy. Vocês não estão juntos. Ó, deixa ah, eu é. tomar aí. Ah, vai. Tu então, me via o mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se entendeu com tá? a ah. É a sua amiga Marlene prometeu me trouxe Isso manteve ele, ele ocupado por um ah. tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso. Acho que as últimas palavras dele foram da minha querida sua. Dele, mas vamos, chegar lá. vamos continuar. tio Tommy não quer conversa conosco, hein? V vamos lá tentar, Vou trocar ideia. O tio Tommy parecia ser um cara legal. Vamos resolver essa parada. O caverninha altamente curtiu essa paisagem. Hein? Tio Tommy mora nas montanhas. Tio. Olha aí, local altamente propício para se esconder. Num apocalíptico zombicus. É. Oi, well, você tá, tá aqui? Faz tempo. Chama é uma usina hidrelétrica. Uma. Uma quê? Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como ela faz isso? Eu não sei o quê. Eu não sei como ela faz isso. Tá bom. Pronto, ó, ó, ele, calma, ele, calma. Vem, vem com o caverninha aqui. Tá cheio de flecha. Se você se comportar, Ô oh, meu Deus, pegamos tudo, aí. Se você se comportar, o caverninho te dá três flechinhas pra você caçar pra nós hoje, hein? Deixa só o caverninha relembrar como que tá as paradinhas aqui. Ó, oh, tem como fazer bombetas. Vamos fazer um Mad são que ele tem zero, hein. Treta passada foi forte. Então, vamos fazer uma, uma faquinha nova. A gente já tá de volta na ativa Rapaziada, com isso em pente, Vamos mexer no, no, no girandinho aqui Vamos girandar Ô oh, louco jogo Ó oh. Tranquilão Ô Elie você já tá aí, L? Ô, uhum. oh, louco! Peraí, tio. Rapaziada, é, vou pular de ponta aqui que a L não nada. Tá submersamente. Ó, sempre tem uns navio fantasma aqui. Umas paradas do Titanic. Vamos descer de ponta lá, Joe. Vamos investigar essa parada. Eu, você e os cavernistas. Eu sou oh, pois é isso mesmo. Rapaziada, ó, ó, casinha. Entra. Ô, oh, louco, Joe. Rapaziada, o Joe, o Joe tá ficando sem ar, hein? Rapaziada, tá... tem que rolar umas paradinhas segregas aqui, hein? Ô, Joe, vo volta! Ah, oh, meu Deus, volta. Vo volta que ele tem que respirar. Ô, oh, Joe! Calma, oh, ele tá batendo. Rapaziada. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, tinha que mexer na madeirinha aqui, hein? É, é por dentro mesmo. Ué! Rapaziada, tem que liberar Essa madeirinha benta aqui Ó Beleza Lá vai a ele outra Eu vez com o seu você. barquinho Já sei. Ó tá na maldita. Sobe aqui ele tranquilamente, hein Flipa Ô, ele Beleza, vamos tentar virar ele aqui Na moral Agora a gente encaixa Vamos encaixar ela aqui, será que ela sobe? Sobe na moral, tio A ele sobe Beleza, agora ela vai abrir A passagem profissional Para o mano Joe atravessar hein? Ó não simplesmente Vamos simplesmente voltar. Giro. Ô Joe! Beleza. Rapaziada, essa é a já mesmo, hein? Ó. Oh, já. Ei, cuidado atravessando essa coisa. Sim. Trabalhem aqui. Sim. Rapaziada, tá, tamo indo, hein? Felicidade para com o Joe e ele. Vem, Elzinha, vem! Vem! Rapaziada, vamos é, manter a calma aqui. Sempre onde tem felicidade ah, tem treta também, ó. Oh. Eu sei, eu também. Bom, eu vou tirar no próprio filho que apareceu. Vamos passar desse lugar, depois podemos pegar comida. Bom, se eu morrer de fome, você é o responsável. Pera aí, Ellie, calma. Deixa o cabernet desse aqui. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, com certeza haverá coisas que a Berninha estava deixando para trás aqui, ó. Tranquilão. Ó, tá rolando um ursinho bento, hein? Ó. Esqueci de deixar o robô idiota no túnel dele. O que eu faço com isso? O Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas Mas, Agora chega. Rapaziada, é, o mano Joe não gosta de falar sobre os finados. É a verdade. Amiguinho lá morreu, ficou pra trás, temos que seguir em frente. Infelizmente é assim. Será que o Joe pula aqui? O oh, Joe, você é o cara mesmo, hein, John? Tranquilão. Vamos subir as últimas duas pedrinhas. <risos> e simplesmente cair pra esquerda aqui. Ó, tá rolando um Fedra aqui, ó. Uh -huh. Rapaziada, vamos ficar esperto, coloca a cabeça aí, mano, Joe. Rapaziada, será que a gente pega esse trator e sai uh, empinando? Entramos. Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Rapaziada, a usina. Deve ser sinistrona, hein? O que que acontece? Vamos cair pra dentro da casinha aqui que já vi uns itens gigantescos. Ó. Mapa da usina. Rapaziada, a a a a mapa. A gente nunca viu mapa nesse game. Ah, Nunca nem vi. Menos um examinar. Tranquilão. Derrapa, a gente não precisa de mapa não. O Joe tá ligado em tudo. O quê? Rapaziada, tem, tem mirinha? Ele diablo! <risos> Rapaziada, tem zoom! Rapaziada, a arma com zoom é lindo. tio. Oh meu Deus, o único problema dela é que só, só cabe uma balinha na agulha. Nada que o mano Joe não possa arrumar. Oh meu Deus, pensa num cara pilantra que acha uns negócios no chão aí, uma sucata. Faz logo a mira laser. Rapaziada, é o Joe. Vamos ficar esperto que o Joe tá ligado como faz as paradinhas, hein? Ó. Oh. Nem pensa em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela. Agora. Ellie Faça o que a moça diz. <risos> Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Oh, Tommy, Joe. Conheço. Você é ele. Tommy? Esse aí é o meu irmão. Alô, Tommy. É você, Joe. <risos> Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você tá, velho. Calma, tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós, nós brigamos caliente. em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? Uh, é uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Aí ele? Oh, Famenta. Pois é, é, ele já vai comer um caviar aí com o bacon, hein? Vamos ficar esperto. Rapaziada. Estamos na casa do tio Tony. Vai ter rango. Ó. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá Peraí, sofrendo ataques? Medias. O que, que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Estou tentando reativar a usina. Mas é, eles estão sofrendo mas ataques. Temos eletricidade, Joel. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Está brincando? Você Valeu, tem o fechado. cavaletos? Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, claro. Welly. Ele gosta do seu carinho na Já montou um? Eu pois a é, Ellie já quer ah, um cavalo pra ela, hein? Vamos ficar esperto. Ué, well, deixa o cavalinho Onde aí. Como você montou o um cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser passearmos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Pode obrigado. a Ellie já tem cavalo, hein? Tá legal, vamos continuar o tour. Beleza. Pois é, localzinho da hora, é nas eu? montanhas. Hoje de manhã? Estou esperando o Raul e resto dos caras Vamos ficar bem Vai pra casa com a sua família São só mais algumas horas, eu é aguento Tá bem, tá, vai com calma Tranquilão Você primeiro Fazer, eu vou abrir a porta E se ela não abriu, cobrinha abre Abre a porta Ô tiazinha, vai abrir a porta pra nós? Pode até que pedir, hein? Sei lá, ela não abre, não, viu? Vamos pra esperto desse jogo. Maria. Vá em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como. Tio meu... não? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma Pode, semana. Turbinais. Mas parece uma eternidade. Beleza. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Manda aí, mano. No ano passado eu fui ao Texas, pra casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. Como é que é o negócio? Oh, oh, oh, olha aí. Ô, é louco! Meio apagada, mas ainda parece boa. Rapaziada, memórias, hein? Karen só não curtiu a camiseta da Argentina ali, o resto tá de boa. Vamos vamo, vamo dar uma olhadinha. Certeza? O porque... Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy, quero falar com você. Em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos pois é, Vai rolar uma conversa ali Nada benta Mas enquanto ele vai conversar com o pessoal ali Vamos flipar uns <risos> itens Do, do mano Tommy aqui pra dentro Da bolsa do Joe Não tem nada aqui é isso, Vamos trocar ideia Ó, oh, ó oh, Salinha privada Certeza que é o escritório do mano Joe Pera aí, não é no escritório do Mano Joe aqui, não? Não, nada a ver, irmão. Pode, vamos olhar o... Oh, oh, olha aí. Vamos pegar as bugigangas, essas. Ô, oh, louco, essa mesinha aqui tinha que dar pra equipar umas, umas armas, hein? O jogo. Beleza. Ó, oh, 10 pílulas de proteína. Rapaziada, vai ficar muito patola esse Mano Joe. Tranquilo. Derrapa na porta aqui, vamos voltar a não trocar sei ideia que com o mano pra tome. Você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser algo sustentável. agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia não querer assim? Bom, estamos ver O que fazer com essa portuguesa? Os adultos se revezam deixando o perímetro. Temos até um portão eletrificado. O portão se não Acho que você não tem desinfectante, né? Esse é o mundo em que vivemos não tem que ser Você parece a Marlena Ó, oh, ó, oh, dogzinho, hein? Esse é o Buck Esse é Cão um de Guarda Esse é boa companhia Beleza, vamos cair para dentro? Esses dois gênios vão reativar estas coisas. Ó, foi mal, Tiozinho. Vou precisar da sua água benta. Você não acredita? Eu não disse isso. Aposta um que ninguém é o que funciona. Claro. Pegou uma proteína Mas do dois. cara, Tio. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Ó, oh. manual de fumaça melhorada. Manual de fumaça volume um maior duração das cortinas de fumaça benta. Oh, meu Deus, rapaziada, eu vou tacar uma, uma bomba na, na, na cabeça desloca aqui, não tem como não, hein, ô, jogo Deixa eu tacar a bomba nos caras aí, rapaziada, ó, local predileto cavernal, antes de... Pera aí, jogo, calma, calma Rapaziada, vamos, vamos trocar uma ideia com as armas aqui, que eu acho que pegamos algumas pecinhas pelo caminho, eu só tenho 89, jogo Rapaziada, eu quero essa daqui, hein? ó, precisamos de capacidade, precisamos do nível 4 pra isso Velocidade do carregamento. Bom, é só 15. RAP essa arminha aqui. Você dá pra quase finalizar ela. Ó. É, ficou ótimo. Tá, tá indo bem, tá indo bem. Vamos simplesmente guardar a escopeta por motivos de não haver munições. E ó. Aqui virou uma, virou uma snipereta essa daqui, hein. Rapaziada, parada gigante. Os caras estão tá tentando fazer aí? É, tá Rapaziada, com os itens lá embaixo, hein? Tá pronto, vai em frente. Liga, vamos lá. Rapaziada, vai dar treta, vai tipo, explodir a parada. Ô, louco! Caramba! Conseguimos, garoto! Bom trabalho, pessoal. Alguém pega o telefone e avisa a Maria. Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Muito bom, tio. Vamos conversar. Cadê você, Tony? Rapaziada, é, vamos simplesmente, antes de trocar aquela ideia com ele... Ó, tem um, um tijolinho do amor no chão. Tem uma parada que tá brilhando de longe. É só tijolo. Anjo! Tijolão, hein? Mas vamos trocar uma ideia com o tio Tommy. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. <risos> tem tudo a ver com aquela garotinha. Ó, oh. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu, vi, não, ela, eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria, mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que eu trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Há... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal, mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ô, oh, louco! Ainda lembra como matar, não é?